Musicão, musicão. Época... Ô, oh, vamos escolher uns... Um... Ai, não, eu não mandei... Caralho, eu tenho que fazer uns emotes de Natal, mano. Tá em cima da hora já, tem... Agora não vai mais dar tempo, né? Será que dá tempo? Vou, vou fazer, vou fazer. Pelo menos alguns emotes de Natal a gente tem que ter, não é possível. Clima natalino. Tô até com uma árvore de Natal aqui atrás. Não posso decepcionar, não posso decepcionar. 10 dias pro Natal, dá tempo, dá tempo. Dá uns 3, 4 dias, a gente faz uns 10, 15 emotes aí, dá tempo, dá tempo, dá tempo. Ah, uh, o que que eu ia fazer? O que que eu ia fazer? Chet, o que que eu ia fazer? Ah, lembrei. Aumentou um pouco minha luz aqui que, tô, que eu tô escuro. embora. Tô de bom humor. Tô de bom humor, eu já falei que se foda. Quero que se foda. Vamos ver os vídeos, começar essa live, dar um, aquele clássico Reactas. E hoje eu quero jogar coisas novas. Ah... Uh, Link? Algum link bom? Fatal Frame novo? Fatal Frame do ano passado, né? É, não, não tô muito feliz de jogar, não. Iceberg das invenções... Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. A gente tinha é parado de icebergs por um tempo. A gente tinha é parado de icebergs por um tempo, mas... Esse aqui eu tô curioso. Mano, será que vai dar o bug da tela de novo? Não. Caralho, milagre. Tô curioso. Tô com saudade do meu mano, o Aquinho. Como é que ele anda por esses tempos? Vamos ver. O curioso iceberg das invenções proibidas e misteriosas: hum. o mundo. Ok. Ok, ok. Interessante, interessante o tema, hein? Invenções proibidas. Camada um. É verdade, é verdade clássico, clássico, clássico. Imagina que dois a gente tivesse seguido por esse caminho, por esse caminho de energia, como seria o mundo? Tem várias obras fictícias que seguem essa essa realidade alternativa onde a gente foi pelo estilo de eletricidade do Tesla, né? Doideira. O cara é muito gigaçete, o mundo explodindo em cima dele de foda-se, lendo um livro ali, foda-se, foda-se. Eu sou o Tesla vadia. Igual o Enigma do Medo, caralho, eu sou igual, he just like me, for real. Hum... Ok, ok, ok. Impossível ser a máquina do flashback. A câmera do flashback. Isso aqui parece um item de ordem paranormal, hein? Uma, uma, uma câmera amaldiçoada com energia e morte. Que você consegue tirar uma foto do passado. Doideira. Foda. Foda. Tire, mano. Mas a gente você tá lá. Jesus crucificado. Caralho, olha esse. Essa aqui vai pro Insta. Pera, ele morreu por três dias. O cara que socou o romano tinha a foto. É claro, claramente o Kratos ali na esquerda, né? É Odinha! Pera, essa foto aqui, supostamente seria uma foto real de Jesus. Então tá bom. Depois disso, ele fundou a Bring Me The Horizon. Normal, pô, caralho. botou tá Estou tendo uma... Mano, estou caminhando. Vou dar uma caminhada no meu sábado aqui. vou, vou sair Pô, tá tomando um tiro. Ah, eu odeio, mano. É foda quando acontece isso. Essa... Mano, é sempre... É sempre... Mano, aconteceu. Um dia qualquer aí. Coincidência, foi pura coincidência, rapaziada. Se suicidou com 20 tiros nas costas. Aconteceu pra caralho. Essas histórias de Roma é sempre boa, né? O César faz tudo, mano. Um ano fez tudo. O cara é assim, Aconteceu pra caralho. Aconteceu pra caralho. Ele também inventou a cifra de César. E o cara fez tudo, mano. Teve vários César idiota. É o oh, idiota, mas o Tibério César é o Júlio... O César é o primeiro. Que inventou, supostamente, a cifra de César e, e os outros, porra. O cara me chama de idiota e é mais idiota do que eu. Se foder. Ele inventou o sol? Ele não inventou o sol, isso é impossível. Hum. Não sei se aconteceu, não sei se aconteceu, tenho minhas dúvidas. Cigarro com salada dentro. É o clássico botar salada no hambúrguer pra ficar mais saudável, né? Botar tomate. Ok, ok? Suspeito Mano, simplesmente O motor aí no meu chat aqui O cara defendendo Com a alma dele, fracassado é tu Caralho, vai falar do meu motor Aima? Vai falar do, da, da minha Energia magnética, porra O que, que você repete? Repete o que você falou, caralho Ele que criou o motor É o próprio Magneto O motor perpétuo. Tá meio alto o vídeo. E aí, tava andando por aí de repente tomou um tiro também. Tomou, tomou um tiro num dia qualquer aí. O cara queima água, o cara queima água, o que é isso? O H e o O. Não acredito. <risos> que isso? O cara foi suicidado ao vivo Ok, ok, ok O criador do WinZip. Que isso mano, os caras... Não vai, não vai reduzir meus arquivos não. Meu filme não, meu filme de 2 gb não vai virar 2Mega, não, não, não, não, não. Manda matar. Esse homem, ele descobriu demais, ele sabe demais. Não vou deixar compactar meus arquivos não. Que se foda, e o cara do WinZip? Se, mano, avisa ele, hein? O John Zip. Que se ele fizer um pouquinho melhor, ele é o próximo, hein? Fica avisado, caralho. O Mark Rar. Não, o William Zip. Um disquete que tinha 84 GB dentro dele e que quando você descomprimia você achava outros milhões de arquivos comprimidos. E quando você descomprimia esses arquivos, você descobria que a gente estava numa realidade simulada dentro desse disquete. E esse disquete era a chave para sair da simulação. Por isso que mataram o John Hart. Cara é cabeleireiro, mas pera aí, gente. Parece real. Esse aí eu vi, tem registros no Game of Thrones, em vídeo desse fogo. Como o beijo grego. Não fala, caralho. Nossa, agora todo mundo vai fazer. Puta, que fudeu. A Máquina do Tempo, aí, peraí. Ah, mas é uma máquina do tempo meteorológico. Não é o tempo, pô, calma, tá tudo bem, tá, tá tudo bem. As antenas Harp Hum. John Sorrell Ele criou o motor perpétuo Vai se fuder. Eu tava bom prestando atenção na explicação. Parece o Dolinho Voador, mano. Que caralho é isso? É uma verruga. Quem é esse, mano? Parece <risos> pau no cu. O que é esse <risos> Ele entrou, cara. É Mano, primeiro ameaçado a vender, você chega numa loja. Você vai. Você bota. Você pega o um pacote salgadinho. Você vai vender isso aqui. Você vai vender isso aqui. Você vai, vai me vender isso aqui. 8? 8,50? 8, e fica quieto. E sai correndo. Você vai me vender essa porra, caralho, que tá a venda. Eu, eu vou te pagar por isso aqui, mano. Saudades do meu mano, Joaquim. Saudades do meu mano, Joaquim. Assim, 98% desse vídeo era. era Lendas da internet, né? Clássicas. Clássicas lendas da internet. Parem de me ameaçar! Meu jogo já tá na pré-venda, parem! Tá bom, tá bom, tá na pré-venda. Para, para! Sim, sim, sim. Eu estou vendendo. Eu... Tá lá, tá lá. nuvem.com/medo. Já fiz, já fiz. Não cometa nenhum crime. Não vim com dois Us, hein? Ah não. Esses de novo não. Esses vídeos de novo não. Crazy hacks that actually work! Mano, esse canal tem 80 milhões de inscritos. <risos> Você tá maluco. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, é agora, hein, vamos lá, clássico, clássico, um dos clássicos, esse aqui, mano, é quase um enigma cada um deles. Tá difícil de comer? Não sabe comer com hashi? <risos> Não tem um pincel pra passar maquiagem? <risos> tá aqui. Tá literalmente aqui. Tem uns oito pincel aqui. Pega ali, tá na sua frente. Não, você não vai arrancar o... Por que você vai tá de peruca? Quem você quer enganar? Pô, seu cabelo tá uma merda! Você tá maluca! Eles começaram já... Eles já começaram com duas bombas, mano. Eu tô começando a passar mal. Tô começando Tô sentindo meus neurônios, eles estão derretendo. Seguimos, seguimos. Vamos lá. Tamo na praia, areia molhada. Vai botar o formato da mão. Sabonete. Tá, você tem uma mão de sabonete agora esfoliante de areia. Caramelo Botou um canudo pra ir pro fundo Mas o objetivo não é ficar por cima da pipoca E vamos falar Que pipoca feia do caralho Parece aquelas pipoca artificial De, de isopor Que você compra no mercado por 31 centavos E que você morde assim E ela, vem, ela, ela é murcha Parece uma esponja, sabe? <risos> O objetivo ali